Vire o pé e encaixe o pistão na base. Pegue o encosto e retire os parafusos que já estão parafusados. Encaixe o encosto no assento e utilize os parafusos menores para parafusar novamente. Des parafusos, quatro parafusos do assento...